Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV e hoje nós estamos aqui no Sinergia e vamos receber aqui, né? Na verdade, eles vão me receber porque o Sinergia, o quadro é dos jovens, mas nós vamos receber hoje aqui no Sinergia os líderes do ELO, os novos líderes do ELO Leonardo e Priscila Silva. <risos> Tudo bem? Tudo bem, Carol, faz o senhor. Faz o senhor, faz o senhor. Pá, senhor. Né? Sejam né? bem-vindos <risos> Mas esse, esse quadro é dos jovens E hoje vocês são o casal líderes do Grupo Elo né? Nós vamos falar do Grupo Elo aqui do, né? Da Assembleia de Deus do Tempo Central E aí, Léo Priscila Como que chegou essa, esse convite, esse, esse chamado, esse chamado, Léo? Carol, é, chegou, chegou de surpresa, né? Na verdade, é, nós não esperávamos, nem eu nem, nem a Priscila e o convite veio praticamente dois meses atrás para a gente assumir ela Nós já sabíamos que ia ter que ser trocada a liderança, em razão de que o Leonardo, que era o outro líder, estado de mudança já tinha avisado a, a igreja, aos pastores, que iria sair. E a verdade é que o Elo ficou é, esperando um, um, os novos líderes né? E Acabou que veio o convite do pastor Para a gente poder assumir Isso foi final de janeiro, né Priscila? Uhum. E acabou que no dia 7 de fevereiro Me parece que teve o Ruiós, que é o encontro que os jovens fazem Todo sábado E aí nós fomos apresentados com os novos líderes deles Nós aceitamos o convite E estamos começando a nossa caminhada então aí dois meses então praticamente praticamente é dois meses esses dois meses como é que está sendo essa experiência porque lógico né vocês são um casal jovem mas é uma... um é, é... é, é é. é é é... casal jovem mas lógico que é com mais experiência mais maduro do que né o, o a idade que o ministério comporta atrás. como é que está sendo essa experiência Carol na verdade isso para a gente é muito novo é, eu particularmente Não tinha participado De nenhum tipo de liderança Da igreja né? Nem eu e Nem Na verdade eu. assim é, A gente já lidera com o marido A casa da gente né? Já tem essa, essa liderança lá é, Família, minhas filhas né? Então a gente já procura Ter esse espírito de liderança lá dentro Mostrar para elas as, as situações A caminhada Mas com os jovens isso para a gente é muito novo e por nós estarmos assumindo isso aí, é, no primeiro momento foi um, um baque muito, muito grande para a gente. De, foi um, susto, né? é, um susto, na verdade, né? de assumir os jovens, e já tinha alguns trabalhos agendados na época, e quando eu participei do, do, do primeiro trabalho, vamos falar assim, do, do maior que, que ainda que já teve, né, que foi uhum. o Reforma, quando eu estava em cima do púlpito, quando eu olhei para a juventude. Lá embaixo aí que a gente vê o tamanho da responsabilidade que Você vê a quantidade de jovens Sabendo que acaba olhando para a gente Como uma liderança, como referência Mas nós estamos começando, tem dois meses Estamos aprendendo né, junto com eles e, e, e também estamos assessorados pelo pastor, pelo conselheiro E estão nessa caminhada Vamos aprender todo mundo junto Na verdade a gente entende que nós somos pais, né? Então quando nasce o seu primeiro filho, você pode ter lido todos os livros, escutado vários, vários conselhos, mas você só aprende quando nasce. Então assim, nós nunca fomos líderes, né? De nada, de nenhum ministério aqui na igreja. Então assim, a gente, nós vamos aprender com o tempo também, né Carol? É com tempo. É com o tempo. É com o tempo, é um processo, né? Não tem como a gente comparar ou, ou querer copiar alguma coisa de outra pessoa. É um caminho novo para nós, onde nós vamos trilhar seguindo a direção do Senhor. E comparar também, e qualquer comparar. tipo de comparação é injusta, né? É injusta. As comparações geralmente são injustas, é, não né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos falar de liderança, agora vamos entrar na liderança cristã, né? Nós vamos uhum. falar de cristãos, mesmo da liderança cristã. Em quais princípios a liderança cristã deve estar enraizada? Isso é para falar para o pessoal de casa mesmo. Porque é, toda liderança talvez tenha alguns princípios. É tanta liderança que existe aí no mundo, né? A liderança do mundo corporativo, mas existe também a liderança cristã. E o Léo já deu até um exemplo de liderança cristã. É, é o homem que lidera a sua casa, o pai, o sacerdote do lar. Mas a liderança da igreja, em quais princípios, Léo, né? Falar com o Léo primeiro, você acha que ele deve estar enraizada? Carol, é, quando nós assumimos, e a minha preocupação maior era a questão da fidelidade, Sim. obediência e estar tá sempre envolvido no amor, porque é, eu acho que é, a, que é a base, porque eu tenho que ser fiel, eu tenho que estar tá em obediência e também eu tenho que amar o próximo. Então, é assim, é, esses são os princípios que eu acho que a gente tem que estar tem que tá sempre em evidência. Porque aí a gente vai, vai conquistando, a gente vai se relacionando, e desde que esteja nesse, nesse vamos falar, nesses fundamentos, eu acho que a pro, probabilidade de isso fluir naturalmente é, é muito grande. E eu, é, é nisso que a gente está embasando, é isso que eu já passei para os meninos na, nas reuniões nossas, é, principalmente nas reuniões das lideranças e não é som, Somos nós e, e eu tento passar isso para eles Principalmente essa questão da fidelidade Da obediência e do amor A fidelidade e a obediência, primeiro A Deus, a palavra de Deus E aos nossos pastores né? Porque tem, tem os pastores aí Tem os líderes E tem os liderados Então acho que tudo tem que estar alinhado Eu gosto dessa palavra alinhado Obrigado. Porque... Se tudo não estiver andando como tem que ser, não vai, não flui como. Então, assim, eu acho que esse alinhamento, esse amor ao próximo, né, que é em primeiro lugar. O ministério de Jesus, né, uma das primeiras, né, a maior característica dele é amar ao próximo. Então, acho que o amor, a obediência, a fidelidade, é, é o que o Léo falou, não tem nem o que acrescentar, não. Não tem nem o que acrescentar. Não. É porque, na verdade, quando você fala do alinhamento, é a unidade, né? É, é a unidade, unidade que Deus sempre trabalhou, é essa é, unidade. É o corpo de Cristo, né? Então, a gente tem que estar todos na mesma função, se, né? no, no mesmo objetivo, é né? Se um o membro, um membro do corpo estiver fora... Não vai. Como que faz, como né? É que faz. Não faz parte, faz parte do corpo. E aí tem que estar alinhado. Para poder a gente seguir junto né? Essa caminhada, não, não é fácil. Mas aí nós temos que seguir seguir junto e, e tá todo mundo alinhado com o mesmo propósito. E esses princípios? É, a gente fala assim: fidelidade e obediência. A gente acha que é fácil, mas não é, né, Léo? Você, é, você, é, você vê a Bíblia toda, o problema sempre foi do, do homem com Deus, sempre foi a falta a obediência, de obediência, né? a falta de fidelidade. É, de fato. É, no, no, na parte teórica, é muito simples, né só obedecer, né só manter a fidelidade. Mas na, na prática, é colocar em prática isso aí é, é que vem a parte complicada, né? Mas nós temos que perseverar. Hum, né? Perseverar. Porque na prática tem o eu, né? tem a hum. carne, tem as minhas vontades, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho que é certo, que o que eu acho que não... O Joás né o o cara do espelho, tem o um cara do é, espelho. É. Que tem esse que é ser é combatido, difícil. esse é o mais difícil... <risos> Eu te falo, né? Porque assim, quando a gente fala de obediência, gente, né, eu olho pra mim e não é fácil, não, porque tem hora que obedecer dói, né? Dói, é, dói é, a... é renunciar, né? É renunciar à sua vontade. É você entender que não é sobre você e você deixar o seu eu é muito difícil, Carol. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. E eu também. Essa dificuldade eu... acho que é de todo mundo. É de todo mundo. Né? Mas eu, eu penso assim. Nós, vamos, vamos porque a gente já tem um pouco né, mais experiência, somos tem, mais temos maduros, mais <risos> <risos> temos essa dificuldade, imagina a juventude, com esse monte de informação, é. todo dia, todo dia. E também, não só esse tanto de informação, mas essa geração do eu né, que tem hoje em dia, né, que é tudo para mim, voltado para mim, eu posso, eu, né? Então, eu, assim, consigo, eu, consigo. Eu, eu consigo, sou eu que conquistei. Assim. É. Se não fosse eu, se não fosse é. a minha força é. de vontade... É. Então você levar uma pessoa né, a entender que não é sobre ela que ela tem que mortificar, matar a carne para que ela encontre vida, é um processo, é um, um processo. caminho. E com jovens deve ser um pouquinho mais complicado, <risos> né? Devido a tanta informação, tanta energia, tanto questionamento... <risos> Tanta energia, né? Tem muita aqui A energia, que, a energia eu acho que foi, foi uma das surpresas enormes. Porque, assim, na conversa que nós tivemos com o pastor, a preocupação era essa. Porque eu, particularmente, sou bem caseiro. E gosto de ficar. Chegar no meu final de semana e ficar por conta, né? E nós perguntamos o pastor, pastor, como é que nós vamos fazer. Essa turma tem muita energia, né? Uhum. <risos> Demais. Como é que nós vamos acompanhar? Aí nós ajustamos é. e, e para poder fazer a obra tem que ter e, renúncia. Tem que, tem que ter, ter renúncia é. e Deus nos tira da nossa zona de conforto, né? É. Essa é. zona de conforto também... É o problema, todos uhum. no é, Eu queria ler Efésios 4,29, que eu vou procurar aqui. Gente, achei Efésios. Acho legal. Ah, pode ler, <risos> Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E aí agora vem minha pergunta. Como se comunicar com os jovens de forma clara e eficaz? Carol, a, a comunicação deles né, é, é um pouco Diferente da nossa né? Mas é, eu Acho que nem é por questão de, de idade eu Acho que é, é, a, Essa juventude de hoje tem, tem Acho que eles comunicam até por código né? assim, Eles olham para os outros E já estão sabendo o que está que acontecendo E a gente está meio perdido né? Não sabe nem o que está que acontecendo Mas a, a, eu aprendi com, com, com o irmão Vanderlei Dava aula para mim, né? Na IBD Que na verdade a gente tem que, tem que Fazer a leitura da palavra E trazer Para a vida prática Aplicar. Aplicar, qual que é a aplicação E aí você, você trazendo Essa aplicação para eles Eu acho que, é, que a mensagem fica clara Aplicar no dia a dia E fica clara para todo mundo né? é, Aí a questão do linguajar Da forma que, que a gente vai conversando A gente, a gente tenta fazer, um, fazer Falar um português mais menos rebuscado talvez, <risos> uma, uma coisa mais, mais natural para poder eles entenderem. Né? É, é, é aplicar pra, a palavra aplicar no dia a dia, a, dia né? Na prática mesmo. Principalmente é, né? se tiver a condição de dar um exemplo de alguma coisa que nós já vivemos, passar isso para um eles. Um testemunho, né? Um testemunho, experiência, como que a, aplicar isso no, no dia a dia, no cotidiano, no serviço, né? na, na faculdade, né? Na, em casa. Então, assim, é, é, o que a gente tenta é trazer isso para o meio que eles estão vivendo, qual a época que eles estão vivendo, né? Então, a gente sabe que a variação de idade lá tem de 15 em diante, então tem gente que está na faculdade, mas tem gente que, que é adolescente e que está em casa com os pais, então, assim, a gente precisa de, de dar o exemplo tanto de quem está na faculdade como de quem está vivendo com os pais em casa e tem que ter essa obediência ou respeito, né? Olhar para o pai e para a mãe, sabendo que tem que honrar o pai e mãe. Então, é trazer a, a palavra para a prática. que aí eu acho que todo mundo entende. Desde os 15 em diante até quem está na faculdade. entende né? Porque tem que, tem que ler, tem que estudar e tem que é, praticar. É né? mostrar que não é a minha opinião ou a opinião do Léo. O que você acha, entendeu? É falar a palavra. Não sou eu que estou falando. É a palavra. Então, é uma comunicação totalmente baseada na palavra. Porque se eu tentar impor, ou o Léo tentar impor alguma coisa por nós mesmo, não vai dar certo. Então a gente tem que levar eles né, a estar tá conhecendo a palavra e ensinando, mostrando o caminho de como estar tá aplicando né, a palavra no nosso dia a dia. E a, e a comunicação, né? Pra, e abrir mesa essa comunicação da liberdade. É, da liberdade, ter diálogo. Com certeza. Isso daí é, faz parte. A, Essa questão da, da, da liberdade da comunicação, a gente vai acabar ganhando com o tempo. Que ah, é. vem através da confiança. Da confiança. Então, sim, nós temos dois meses que estamos na frente do grupo, né? E no início, foi nos passados, né? A questão dos discipulados, que direto tinha alguma coisa uhum. para poder e nesses dois meses agora que começou alguém ter a confiança de nos procurar para poder nos relatar alguma coisa, pedir um conselho, mas é porque está tendo esse momento de transição, né? E aí a turma vai criando uma confiança conosco, vai nos conhecendo e aí passa a ter essa essa liberdade de comunicar com a gente, de olha estou com um problema, com, né? Com nós vamos conversar, resolver e aí a gente vai também conhecendo um por um, conhecendo a turma, né? E aí nós vamos aproximando também. É, e, e toda mudança, toda transição, né, é, tem um período de adaptação de ah, todo com mundo. Certeza. Certeza. Claro. Com certeza, é novo para nós, é novo, é novo para no é eles, é. né, então a gente tem que respeitar esse período, né. Vou chamar intervalo, porque senão a Dani fica brigando comigo por causa do tempo, tá, <risos> nós vamos para o breve intervalo, então daqui a pouco nós estamos de volta.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 de volta eu já vou começar a lenda aqui Mateus 20:28 e o fala assim como filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos vamos falar de servir uma liderança que serve Priscila Léo até no mundo corporativo eles estão descobrindo né tirando um pouco, mudando o conceito de liderança para essa liderança que serve. No mundo cristão, sempre foi uma liderança que serve, que nós somos aqui para servir como Jesus. Mas o que, que vocês acham disso dessa liderança que serve? Carol, é, eu sei se todo mundo corporativo, né? Se ativa privada. Eu já tive diversos chefes e já fui chefe também. É, e a chefia serve, na verdade, para comandar, para mandar né? é, E aí é diferente, essa, essa chefia lá e de, dessa liderança Essa liderança que serve né? Nós estamos aqui para servir, para fazer a obra A obra do reino né? E aí acaba que essa liderança, eu vejo Mais como uma, uma referência, um testemunho é, Acaba que a partir do momento que se assume essa liderança você tem que ter um testemunho diante da, dos liderados. E a turma aprende mais, talvez, com o seu testemunho do que com palavra. Você está levando a palavra e, no dia a dia, no seu cotidiano. Então, assim, a gente está aí para servir. Para servir aqui, para servir para o reino, mas a gente tem que servir lá fora também. Então, quando a turma encontra com a gente, ou qualquer outra pessoa encontra com a gente, eles procuram na gente um testemunho e aí tá a questão da, de, de ser um, um, uma liderança que serve a gente não serve só a Deus aqui dentro do templo do culto né no momento do culto ou só no, no momento dos encontros a gente tem que estar tá, é, é, servindo estar à disposição do reino em todo momento e esse testemunho tem que ser, é diário é no cotidiano é aquilo que eu já falei com vocês aqui é, na faculdade é no trabalho é estar é, tá servindo e essa, esse significado de servir Está é, é, ligado aos princípios Está ligado ao amor, ao próximo Então isso é, isso é no, no dia a dia É serviço mesmo é ser, ao próximo? Justamente, é servir ao próximo em qualquer lugar E aí isso serve de testemunho Então essa liderança eu acho que está mais voltada Para esse ponto Para essa, essa questão do testemunho Do dia a dia Do testemunho na família Do testemunho com as filhas e a gente não pode estar tá, é, tá Uma coisa aqui outra coisa lá afora. E o servir também Está ligado com um dos princípios bíblicos né Que é amar ao próximo O que, que é o amar, amar ao próximo? É você estar tá servindo Sem querer nada em troca Do outro Então é você saber que você está fazendo Não talvez porque o outro merece Ou porque o outro precisa Ou deixa de precisar mas Você está fazendo porque você está obedecendo Ao pai porque é pra ele, não é pra mim, não é pra você, não é pra ninguém. É por obediência ao Pai. É o servir sem querer nada em troca. A gente tem dificuldade, né? A gente sempre quer um pouquinho de reconhecimento, né? Ah, sempre quer, e assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar tá trabalhando muito, né? Apesar que é, é, é difícil a gente falar, porque o, o eu da gente fala muito alto às vezes, né? Então, o Espírito Santo, a gente tem que estar buscando sempre aquele direcionamento, aquela humildade, aquela mansidão no nosso coração, né? Moisés, por exemplo, foi um líder, né? Não tem nem o que falar dele e na Bíblia fala dele como o homem mais humilde, né? Ele mesmo fala, né? O mais e, né, manso que já teve. mais manso e humilde que já teve na Terra. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus sempre para estar colocando essa humildade, essa mansidão no nosso coração, para que o eu não venha falar mais alto, né? E reconhecer que tudo que a gente fizer do nosso melhor ainda é pouco perto do que Deus fez para nós, perto do que Jesus fez por nós. Jesus realmente serviu, né? É esse serviço mesmo ao próprio. É esse serviço sem olhar a quem, sem olhar nada, simplesmente servir por amor. amor, por amor a Deus. E quando fala de mansidão, né, gente? A gente fala de mansidão, mas a mansidão que está lá né, na, na, no Sermão do Monte, nas oito bem-aventuranças ou beatitudes, essa mansidão, Priscila, ela não é de nós, você sabia, Léo? A gente não consegue. É, é, é o Espírito Santo que tem que gerar ela na gente, porque nós mesmos, nós podemos até apresentar uma calma por fora, mas por dentro está é. fervendo. Essa mansidão não. É aquela mansidão que realmente. Só o, Só o Espírito Santo Espírito que gera, Deus, é né? Fruto, é. é o fruto do Espírito que ele vai gerando né, no dia a dia. Difícil, né? Vai colocando, é. Vai é. colocando é. em situações em que mostra que precisa ser é. trabalhado mais, porque às vezes a gente acha, né? Nós já estou no meu top de humildade, é. já, de mansidão. É. Não tem como eu ser mais mansa do que isso. Aí vem uma situação que a ira chega. Quando você vê, você já... já explodiu, aí você fala, opa, Deus me mostrando que eu não tô longe ainda de ser manso. Então, isso é um trabalhar, somente o Espírito Santo de Deus. E com jovens, né, tem que ter muita, muita paciência, muita calma. Não, não tô falando assim, né? É com tudo, é, na com verdade, tudo. né, Carol? Com tudo. Mas é, é, é muita energia, é muita informação, é muito é. questionamento, né? Isso... Como diz o Léo, daqui a pouquinho vai vir muito mais, né, Léo? Deixa gente de só cara. pegar um pouquinho é, de gentilidade. É, é. é. Então, assim, tá tudo bem manso, né, Léo? É. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Né? Então, nós até falamos dessas qualidades, né, desses princípios. Acho que o Léo já até falou, né, que o maior... Qual você acha que é o maior princípio que um líder cristão tem, Léo? Não, aí, aí, assim, a questão... Você falou três, né? É, eu falei da fidelidade, claro. falei da obediência e do amor, e do né? Amor. Mas eu acho que, é, apesar da gente estar, tá, tem que ser fiel, tem que estar tá em obediência, mas o amor. Até porque é, sem o um amor é, você não consegue, não consegue obedecer, você não consegue é, ser fiel, né? Tem que amar. A obediência é né? um amor, é pelo amor que você obedece. É, é, pelo amor que é, a gente acaba obedece. Que dele deriva o resto. Isso. Ele é o elo, né? É o elo. Como <risos> vocês falam, né? É o elo é perfeito. perfeito. O amor é o elo perfeito. E esse amor perfeito é só Deus, né? Deus, só Deus. Ele, ele não tem amor, ele é, ele o, é o amor. Ele é o amor e ele gera em nós esse amor pelo próximo. Ele gera, gera em nós esse amor por ele. Ele é tão maravilhoso que ele gera em nós Nossa. o amor por ele. Ele vai nutrindo esse amor no nosso coração no dia a dia. À medida que nós vamos nos relacionando com ele, ele vai aumentando esse amor no nosso coração. Ele vai aumentando o amor pelas pessoas, aumentando o amor pela obra. Então é tudo por ele. É tudo por ele. E se o líder tem esse amor, né? vai gerando, vai gerando. Vai, ele vai gerando. À medida que você vai caminhando, né? a paz vem, a alegria vem, o amor vem, você vai conhecendo, você vai se doando. Vai, vai superando também. Né? Vai superando. A dificuldade, vai superando os obstáculos. Uhum. E vai passando. Porque vem, né? só mil maravilhas, vem. lutas não, físicas, tem as lutas espirituais, porque você assume o ministério na igreja, né? É então muita é, uma, é muita responsabilidade. Né, vamos falar assim, se você já ora, lê a Bíblia, jejua, triplica a né, quantidade Porque vem todos os tipos de lutas sobre, sobre nós, sobre a nossa casa é. Então assim, a gente vai superando com Deus a medida E também, Carol, quando é, é, é algo que você, que Deus te coloca Ele vai caminhando junto vai com você, ele vai te, te mostrando. mostrando Então não é tão pesado, não é que não tem os problemas mas quando você tem a certeza que Deus está no controle, na direção, e que você está nesse lugar porque Deus te colocou... Te dá uma paz. Isso. Você tem uma paz, sabe? Não um é. O problema de te dar paz. Isso, mas... mas você tem que resolver, né? A situação não, é, não sou eu que resolvo. É Deus, tem... então... Você entende? Então a gente tem essa paz, né? O ela não é, é nosso. É. Não é nosso. Não é meu, da Priscila. O ela é, é, uma, é, é de Deus. É uma obra de Deus independente nós se nós estivermos lá ou não ou não ela vai existir até quando Deus quiser permitir, permitir é, as coisas acontecerem então assim essa é, a tranquilidade é que, que que a gente tem que assim a é obra maior né não responsabilidade não exige responsabilidade mas, mas de qualquer forma a obra não é nossa é, você então, não fica assim, naquele né? desespero não entendeu você caminha conforme os passos que o Senhor vai te direcionando não é sobre mim ou sobre o Léo, não. Mas, não é sobre os meninos, é sobre Deus. A obra é para Deus. E, e é incrível, né? Assim, quando tem essa conexão, tá conectado com Deus, você consegue perceber Deus nos pequenos detalhes. Já consegue, Léo? Você vê tudo. As você coisas vão fluindo, vão, fluindo, assim. vão fluindo assim, de uma fluindo, forma, né, Léo? É, você vai ver Deus ali. Vem um obstáculo, a gente consegue resolver. E vai, o, acontece mais uma coisinha, você vai vendo a presença de Deus, vai, vai vendo a solução das coisas, vai vendo o trabalho. Vai vendo a proteção e nós vamos seguindo. Não tem. Vai correndo atrás. É que a Priscila né? fala, Deus é maravilhoso. É. Você vai vendo ele em cada processo junto. Em cada né? processo. E é, ele cuida de cada detalhe, Carol. É, detalhe. Cada detalhezinho ele vai cuidando, coisas que a gente nem espera. Uhum. né? Um Eu um falo pequeno. que Deus nos mima. Verdade verdade. verdade. verdade. Deus nos mima. Daqui a pouquinho ele vai abrindo uma porta aqui vai fechando outra ali que não era pra estar aberta. Aí você entende, mas é. na frente. É, então, acaba que sim. tem coisa que você entende na hora tem coisa que você só vai entender é. na frente, né? <risos> não é na frente, não é no nosso tempo, né? Vamos falar um pouquinho do ELO. A gente falou de liderança, de vocês, agora vamos falar do Grupo ELO. Vamos falar do pessoal de casa. Como que funciona o Grupo Elo, é, o que tem dentro do Grupo Elo, quem pode participar, a idade, até os próximos eventos que tem aí. Então, Carol, é, como já foi relatado, nós assumimos o Elo tem, tem dois meses, né? nós estamos é, conhecendo a, a estrutura ainda, mas nós já pegamos uma plataforma pronta. É, o Irmão Vanderlei, que nos dá o suporte, sempre já... Desde quando nós assumimos junto com ele, ele Ele vem trazendo Olha, nós já temos uma plataforma pronta E daqui para frente nós vamos trabalhar Em cima dessa plataforma Nós vamos dar continuidade ao, ao trabalho que já foi feito E aí é, Dentro do ELO nós temos Divisões Nós temos o grupo de louvor do ELO Nós temos a interseção Nós temos o SOS E nós temos a interseção comunicação. E a comunicação também Então assim é, Isso é uma forma de Todos estarem participando. participando. Uhum. Então, o que, que, que, que, que nós fizemos? Né? É, tiveram algumas trocas de líderes, em razão de algumas circunstâncias, a mudança o que aconteceu de cidade. E aí nós fizemos uma nova liderança, incluímos novos líderes para esses, esses grupos dentro do ELO. Esses grupos têm líderes, né? Tem do do próprio líderes, El. tem do do os responsáveis, os meninos responsáveis. Uhum. E aí nós facultamos aos participantes do ELA em geral, para que cada um que sinta a vontade de poder trabalhar é. em qualquer desses grupos, para poder procurar os líderes dos grupos, para poder estar tá trabalhando de alguma forma. Então quem quer participar da intercessão, procura a liderança da intercessão, quem quer participar do louvor, procura a liderança do louvor, e assim vai. Quem quer participar do SOS, procura a, a, a liderança do SOS para poder estar tá integrado em algum grupo. Essa é a intenção, que ao, pelo menos em algum grupo, todos estejam participando, para poder ter mais comunhão, comunhão ter, ter, o grupo está andando junto, está todo mundo junto, tá, ter, todo mundo fazendo alguma função trabalhando. dentro do EL Tem então, o Ruiós, né? É, que aí eu... tem uns encontros aos sábados, que chama Ruiós. É, não é sempre todos é. os sábados, porque talvez.. É, se bater com a agenda da igreja. A, igreja, ah, a gente tem não que não substituir. É, e tem esses eventos que chamam Ruiós, no sábado, que é Filhos Maduros. Que é um culto tem, de é, jovens né É um né? culto de jovens Com que louvor, é feito aqui, na, na, na sede, aqui no Tempo Sede, na, na sala do, do Elo. E aí a gente tem alguns eventos à parte que a gente programa. Entre elas, é, entre eles. Tem um Entre Elas, entre eles. Tem, nós vamos ter um retiro agora em maio, é, dia 13, 14, 15. Esse retiro é só para o Elo, em questão da gente estar. Tá, tá, Chegando, Chegando agora, agora né? nós queremos um momento de comunhão com a turma Então uhum. nós vamos fazer esse retiro com, com os jovens do elo aqui, do, do, da, da sede, da sede. É, Esse evento não é aberto para as outras congregações Mas nós vamos fazer outros eventos Nós já estamos programando um evento para junho uhum. E que nós vamos abrir o, o, para todo mundo, para todas as congregações Quem quiser participar vai ser aberto mas esse retiro de maio agora é para o Grupo Elo Para a gente pro ter um momento da de manhã. Mas se a pessoa quiser visitar, por exemplo o, A escola dominical Porque os jovens, eles têm a sala deles Tem a sala, mas ir. o Elo é a partir é. de 15 anos 15 né? Anos. A sala do, da escola dominical Aí já é separado Porque eu acho que é a partir de, de 17 anos né? É, porque a EBD jovem é diferente é, do Elo juvenis, ah, Tem não o juvenil Não está é. tá dentro do Elo Aí faz parte da IBD mesmo Mas, é, por exemplo, se um jovem quiser vir participar do Ruiós no sábado Pode vir, é, pode vir normalmente não, não. não tem problema é nenhum todo sábado às 18 todo Quase todos os sábados É publicada essa agenda Isso que eu ia falar tá No Instagram, é, tem, Instagram tem, do Elo tem um Instagram, No Instagram está publicada a agenda E aí já tem a agenda do mês Todo início do mês é publicada que a lançado. agenda então, então toda essa agenda está no Instagram do Elo. E a Dani vai colocar pra gente na tela qual é o Instagram do Elo. Vocês podem entrar lá e Isso. tem essa agenda semanal tá todo início de todo mês. Início é do mês. lançado lá. Aí toda a agenda. Aí. Toda a agenda do mês, está lá disponível. Aí quem quiser vir participar. Dia 30 agora vai ter o café escatológico, né? É, dia 30, dia 23 tem Rui Ruiós. Que aí é às 18 horas no sábado, né? No dia 30, que é no outro, no outro sábado. sábado, nós vamos fazer um café escatológico com o professor Joás. E vai ser aqui. Vai ser aqui, aqui na sede. E aberto, né? Então, aberto. Quem assim. quiser vir participar, aí vai ter um momento de café direitinho e nós vamos aproveitar da, do conhecimento do professor Joás para poder ensinar para a turma escatologia. Jovens, a partir de 15 anos, se quiser vir, Rua Princesa Isabel, número 54, no dia 30, qual o horário? Aí é às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E dia 23? 23 às 18. Às 18, que é o Rui Os. Isso podem vir, serão muito bem-vindos, Muito bem-vindos, serão abraçados por toda a igreja, com certeza. E, e também o Elo sempre tá, né? Todos os jovens estão tá nos nossos cultos, que também acontece toda terça-feira, às 19h30, toda quinta-feira às 19h30, e aos domingos, às 18h. E a escola dominical, né? E a escola dominical, domingo que tem às salas, 8. a Domingo às 8 horas da manhã. Estão convidados, né? Todos... Mas os jovens, até no culto, eles têm o lugar deles né? lá, Ah, eles é. sentam juntos. vem no cantinho lá. Venham, venham, participar, venham participar. é sentem energia. Os únicos que não são jovens lá, somos nós que estamos jogando jovens. Né? <risos> é, é verdade. É. É. Nós estamos em tarde lá, né? tá bom. <risos> Mas vai ser muito bom. O elo a gente fala que é um presente de Deus, né? Léo? É resposta nós, de é, oração. Resposta de oração e nós estamos gostando muito. A turma é muito bacana. Muito, é, os meninos são muito são... tranquilos, apaixonados por Jesus, é, né, Léo? Então, assim, aí fica fácil de lidar. Deus abençoe. É é, eu vocês né, são meus amigos pessoais, <risos> então eu sei, né? O tanto que vocês são capacitados, o tanto que. Jesus está na vida de vocês mesmo e quando Deus está junto não tem como, né? não dá errado, não tem como ser uma bênção igual está sendo. Então eu só posso desejar mais bênçãos e orar por vocês, pelo elo. E que Deus abençoe todos vocês que estão em casa, né? que vocês fiquem com a paz do Senhor. E eu vou deixar a Priscila e o Silvio Léo despedir. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada mais uma vez. Eu quero convidar vocês, tem mais de 15 anos, vem participar com a gente na Juventude aqui da sede. Nós estamos esperando vocês, vocês vão ser muito bem recebidos por nós, por todos os que estão aqui, Venham conhecer mais de Deus aqui com a gente.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 She